Pode puxar o puxar meu bem, a casa é sua Faz a voz, olha o pé, bate ficar no pé, bate no pé Faz a voz, olha o pé, bate ficar no pé, vai ficar no pé Você tá ligado, parceiro aqui, ó, melhor não se vai lembrar você tá ligado, no se parou de tudo novo, é Vou dizer meu parceiro aqui, acho que Olha só, meu parceiro, eu vou explicar pra você que você entendeu, desse jeito, meu parceiro, assim você já perdeu, vou te falar, meu parceiro, aí você calma, fazer a limpeza e tô rindo, dois, Esse aqui é o barulho do bomacete, a mão procede, rima no parceiro, minha rima grita igual chiclete. Tá ligado, eu fico tu É que creche, mano, cê baba, ou tu da louco ou babalu. Na verdade, mano, é o contrário. Esse cara é parceiro aqui que diga. Já que eu falei de pode ser parceiro, manda que esse de pano. Aqui, mano, pig Do céu, bota esse cara nessa fita na verdade, mano, é notório. Já que é big pig, bota esse cara, mano, porque eu sou pig. O notório, manda minha rima aqui agora. A ela daqui é destruidora. Esse daqui pode ser o pan. Só que hoje você não passa da panificadora. Agora você é gay, chega falando que dá uma enterrada Desculpa meu time só manda de três Então, se chega meu pano, você sabe que agora já já chego quando cê fala agora aqui de limpeza, desculpa Falta de não faço o pano Então, perto do cão, quero fazer improvisação Eu com os caras de preto e quem fala que eles são o que não, são por isso sabe, mano, que eu chego agora na rima que não vacila E manda por dele, se com certeza topo certeza que cê chegou e já declina Tá ligado, a rima não falha, cê falou de chiclete Vê se sai meu é parceiro do tênis pega E pega aí, joga a toalha, moleque Vou te falar meu parceiro Aqui eu corto igual navalha Não faz criança não, fazer não, não. moral pra entrar nessa Polificadora dura ligado mais do <risos> mundo Qualificadora, ganhar de 20 ah, é um sonho Cusão, bater esse cara na levada Ei, na verdade mano tá ligado que é a escola Eu saio do seu é. pé Porque na verdade mano tá toda é. graça na minha sola é. Só que eu mato aqui agora Vou qualquer sessão Desculpa que eu mano, preciso pra ganhar vitória Então presta atenção Sabe que agora você já fala até do James Você fala de voz meu mano Let's check Eugenio que ganha com o ter de teste Aê, DJ agora 2 segundos É assim ó, assim é o spa É o movimento cultural quando me chegar incomoda O hip hop é foda O hip hop é, é o movimento cultural Quando chegar incomoda o hip hop é foda. É o Então, pode fazer então, eeeh, eeeh, até porque, se liga na meu mano, Toma cuidado que agora com certeza nessa vida anda, até porque você gritada, e com certeza hoje você perde porque me leva a paga. e sai daqui, da que se não, você cair, sei lá, me limpa, você não em ser um nem até porque, se ninguém tem isso em poesia, você que vingou no produzir, só mim custa um dia, tá ligado aqui né, meu mano, que sua rima aqui é um fracasso aqui. Pode ir, pode pá Eles falam que o bate aqui é aquilo improvisado Nosso parceiro come com que de cara é paia Na verdade eu fico falando com ele de céu é uma armadura Tô dentro do que deforma Então agora é a nossa cara Então calma que o senhor repara Na verdade é que repara, olha com o meu exaulo Daqui é pra reparar parceiro Seu bate não fizeram merda na batalha e eu sou a restauração Não, meu parceiro, galera, tudo de volta, pode... Eu Agora esses caras acham que eu fiz. Pelo amor de Deus, eu vou falar com vocês. Vocês não ata de mim que vocês são gays? até porque você só vou matar é esses. Que esse flow aqui é viagem, você pode subir igual o Simba. Só que eu te mato, pode me chamar o leão do selvagem. Ele tá selvagem. é não o leão do selvagem. Na verdade, você é problema. Olha a minha de um é rugir. Agora vai correr toda a hiena. Quase eu esse cara na sessão. Tá ligado aqui no pergaminho? Na verdade é um que é o Barulho para James e Pan Barulho para Parolito E Nova. E De novo? Barulho para James e Pan Barulho para Parolito E Nova. James e Pan James e Pan vai x zero Faz barulho, Fadera vai